Para você aí que gosta de muito chocolate, confeitos e gordices Eu trouxe uma receita especial e muito divertida Hoje nós vamos fazer... Cake Pops apelidado carinhosamente pelos meus amigos de diabetes em paleta. Então, confere aí no leite com biscoito Oi, oi, oi E aí pessoal, como vão vocês? Eu definitivamente decidi trazer pra vocês mais um quadro do Biscoitice, porque eu estava na casa da minha amiga, minha filha escudeira Mayara, e eu comi uma coisa muito, muito, muito gostosa. É um doce chamado Cake Pop, que consiste em um bolo redondo, com... Esse bolo na verdade é uma mistura de bolo com vários recheios que você pode fazer Pode ser feito de brigadeiro, bicho de pé, brigadeiro branco Pode ser feito com, sei lá, Nutella se você quiser E depois você faz uma bolinha, coloca no palito, molha no chocolate e enche de confeito Quando eu comi aquilo, poxa vida, eu escutei tipo o cor dos anjos tocando na minha orelha E eu pensei que a pessoa que criou esse doce foi possuída pelo espírito do E teve a brilhante ideia de fazer uma coisa tão deliciosa daquilo compartilhar com o mundo Então... Se você é aí do outro lado está vendo esse vídeo que criou o Kik Pop Muito obrigada, Deus te abençoe Esse doce é um doce tipo muito, muito fácil de fazer E você consegue encontrar todos os materiais em lugares fáceis e que vem de doce Que é meio óbvio Então eu espero que vocês gostem Vocês podem chamar toda a galera e todo mundo fazer uma meleca em conjunto na cozinha E fazer de vários jeitos Porque pode ser colorido, pode ser não colorido Pode ser do jeito que você quiser fazer Então confere aí a receita receita você vai precisar de bolo, doce de leite, brigadeiro, nutella ou qualquer outra coisa que você vá misturar Chocolate Corante, mas tem que ser corante para chocolate, hein? não pode ser outro tipo de corante senão você vai acabar morrendo Palito de pirulito E confeito, muito, muito confeito, de todos os tipos que você possa imaginar, todas as cores, formas e gostos outra vasilha você vai pegar o bolo e começar a macetar Maceta tudo! Tritura, joga, faz um monte de muidinho e farelo É assim que começa a se receita Com chocolate, doce de leite, brigadeiro, bicho de pele Qualquer outra coisa que você escolheu, desde que seja um pouquinho mais pastoso Você vai colocar junto com o bolo e misturar Faz aquela meleca, aquela lambança mesmo, sem ter medo de Depois que a sua massa estiver bem misturada e bem consistente, você vai fazer como se enrolar um brigadeiro Fazer bolinhas com ele O que, que pop vai variar do tamanho da bolinha que você for fazer Chegou uma das partes mais divertidas da receita Que é você pegar o chocolate e começar a picar Porque se vocês forem como eu, provavelmente Enquanto vocês picam o chocolate, vocês vão começar comendo ele também na hora de derreter o chocolate, não esqueça de colocar ele no microondas e ficar olhando ele de 30 em 30 segundos, principalmente se ele for chocolate branco, E afinal de contas, o chocolate branco queima muito mais fácil e fica um fedor na sua casa, além de você perder a delícia que é o chocolate. Agora é uma hora bem legal, vocês vão colorir o chocolate, não esquece que chocolate branco é o único que dá pra colorir, se vocês forem tentar colorir o chocolate preto, no mínimo vai sair preto, né? uma coisa muito importante nessa receita é você colocar os palitinhos Se você não molhar ele no chocolate primeiro, ele não vai grudar e na hora de você banhar o cake pop ele vai cair e vai virar uma meleca Então não esquece de molhar a pontinha do palito e depois colocar no nosso cake pop Agora, com toda a delicadeza do mundo, uma coisa que eu não tenho, vocês vão pegar a vasilha de chocolate cake pop e devagar vocês vão virando o cake pop no chocolate Não se esqueça de tomar mesmo, muito cuidado, porque ele pode desmanchar, cair na vasilha e virar aquela meleca colar o confeito, você vai ter que derreter um pouco mais o chocolate e colocar por cima do cake pop e depois jogar o confeito em cima, então seria muito mais interessante se você fizesse chocolate de várias cores e fizesse desenhos legais então sejam muito criativos fazer a decoração no cake pop tanto na parte de cima quanto na parte de baixo fica bem interessante se você fizer na parte parte do palito que é a parte de baixo ele vai parecer tipo uma massa do amor ou então você faz ao contrário para virar um pirulito mesmo faz na parte de cima vai ficar bem interessante eu me enchi de bolinhas cor de prata porque não sei elas me parecem deliciosamente comíveis é isso aí pessoal eu fiz quatro modelos e eu estou aqui com um porque os outros a gente comeu né né galera não foi <risos> Eles atacaram o meu potinho de doces E eles comeram o meu doce Então eu estou com um E ficou muito, muito gostoso E eu sou uma pessoa muito gorda Então eu emiti muito de chocolate tá até pesado do balito. Se você for uma pessoa gorda como eu Você é uma pessoa provavelmente muito feliz Pode comer toda essa delícia nesse momento Vou comer <risos> Vou comer mais um né? Tá muito bom Tá tudo me olhando eu vou guardar todos os filhos velho você podia ver no palito mas é muito bom depois de toda essa verdosa de chocolate Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e da receita Então bora chamar todos os amigos E toda a cambada e fazer um monte de cake pop E ser feliz porque todo mundo tem o direito De comer uma gordice, não importa se salcada Ou seja é doce, não se esqueça de deixar o seu like E compartilhar o vídeo Isso ajuda muito na divulgação do canal Uma coisa muito importante pra mim é o feedback de vocês Então deixe dúvidas, sugestões, comentários Aqui embaixo Outra coisinha muito legal, eu gostaria que vocês Curtissem a fanpage do canal e me seguissem no instagram E se você é do outro lado ainda não é inscrito então, poxa vida, o que você está esperando?